Meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou fazer um quadro que faz muito tempo que eu não tá aqui no canal. São os covers. Mas ficou muito chiquei com covers. Tô até me sentindo. Qual é a música que eu vou trazer? É a música que eu vou trazer hoje aqui vai ser é a música mais ninguém da banda do mar Eu gosto muito dessa música, particularmente é Então decidi trazer aqui pra vocês Dessa vez vamos ter um violão aqui Se vocês não virem a minha voz, eu prometo que eu vou legendar Porque eu tô gravando da tá tarde Não era pra estar gravando nessa hora Mas eu não tenho vídeo pra linha de produção Então eu preciso de vídeo <risos> Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal que é muito importante Ative o sininho das notificações E sim, bora! Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos o mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier, não vou notar Preciso de você Mas ficar aqui Preciso me ver só Pra me fazer ele e você, fazemos a festa, somos o mundo sem fome, bom te conversar Só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim Rouba o teu sono, quero o teu um tudo, se mais alguém vier não vou notar dar Precisa de você Fazemos a festa Somos um mundo Sempre fomos bons de conversar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra quem quiser Um beijo pra hoje